Plano de estudos fixo ou rodada de estudos, o chamado também de ciclo de estudos. Qual é a diferença da, do plano de estudos fixo e o plano de estudos através da rodada de estudos, que é o que a gente apresenta também no curso de estudo e memorização? A diferença é que o um plano de estudos fixo ele é indicado para pessoas altamente disciplinadas, pessoas que têm uma dedicação integral, exclusiva, aos estudos esse tipo de plano de estudos ele funciona bem por porque você sabe que de segunda a sábado aquelas duas horas e meia serão dedicadas aos estudos e a pessoa disciplinada ela não abre mão disso já a rodada de estudos ela é indicada para aquelas pessoas que têm ah, uma rotina que é o tempo todo sofre alterações né? então você tem essa flexibilidade você consegue prever isso num plano de estudos elaborado em cima de uma rodada de estudos, que é o que a gente ensina lá no curso de estudo e memorização.